É importante verificar a originalidade dos trabalhos antes de enviar aos professores. Caso o professor não tenha definido esta atividade na unidade curricular no Moodle, podes utilizar o espaço FAC e Tutoriais que se encontrem em acessos rápidos para estudantes. Acedes ao link Verificar originalidade de um trabalho. Terás de iniciar a sessão. Colocas o teu endereço de e-mail institucional e terás de voltar, então, a colocar as tuas credenciais do Politécnico de Leiria. Selecionas Iniciar Sessão. Tens de aceitar as políticas. E, a primeira vez que uh, fazes este, este processo, terás de selecionar o botão para associar a tua conta ao Google Suite. A partir deste momento entramos dentro da atividade que permite então verificar a originalidade dos trabalhos. Selecionas o botão adicionar fecheiros e mais uma vez lembro que só podes fazer esta, este procedimento três vezes e em cada uma das vezes podes selecionar mais do que um fecheiro. Então vamos selecionar a opção de carregar, selecionar fecheiros do seu dispositivo, e eu vou selecionar vários trabalhos para verificar a originalidade. Depois de carregar os trabalhos, tenho de selecionar o botão carregar. Os fecheiros já foram carregados. E uh, neste momento uh, eu tenho aqui os cinco fecheiros e tenho a possibilidade de executar o relatório de originalidade. Clique neste botão, tenho de selecionar executar, e ele começa a executar uh, os vários relatórios. Atenção que os fecheiros que carregamos terão de ser sempre texto e formato editável, ou seja, em formato DOC, por exemplo. Eu carreguei para vermos um fecheiro Excel e, como vemos, os relatórios que estão a ser gerados não incluem este fecheiro de Excel. Portanto, só são gerados relatórios para os fecheiros em formato DOC. Todos os fecheiros que ele eh, analisa e não encontra qualquer situação de plágio, Gera uma informação de que não foram encontradas correspondências. Quando é detectado algum nível de plágio, cria o relatório, portanto, eu vou selecionar a opção Ver relatório de originalidade e, neste momento, é aberto o documento e, à direita, um painel com as várias correspondências, portanto, os sites onde foi encontrada esta informação. E se eu clicar nestas, nas várias fontes, é-me mostrado no documento os parágrafos que foram realmente retirados daquele site. Posso ainda, e é conveniente, imprimir este relatório para guardar no computador e depois voltar à página anterior, ou seja, volto para esta página da atividade onde tenho os documentos e o relatório e neste momento posso ou, caso o professor solicite, selecionar o botão enviar para que o professor tenha também acesso a esta informação e a partir do momento em que eu faço enviar deixe de ter acesso aos relatórios. Ou então, neste caso, que estamos na UCFAC e Tutoriais, posso por e simplesmente remover estes trabalhos e, obviamente, já tenho os, os relatórios guardados. Posso fazer, no fundo, esta atividade aqui neste espaço mais três vezes e caso o professor crie esta atividade na sua océia do Moodle, também por cada atividade criada só se pode utilizar a atividade por três vezes e gerar relatórios para cada uma das vezes que se utiliza.